Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos da Economia. Nessa segunda aula, nós vamos tratar dos conceitos e fundamentos apresentados no segundo módulo da disciplina. Nós ainda trabalharemos dentro da base inicial, falando sobre fundamentos da economia e capitalismo, mas dessa vez voltado a questões como demanda, oferta, estruturas de mercado, que são questões um pouco mais específicas dentro dos estudos econômicos. Então, o que nós temos nesses slides? Nós vamos primeiro trabalhar com a questão de microeconomia. Como eu falei na aula anterior, do módulo 1, existem algumas divisões que são criadas dentro dos estudos econômicos, como, por exemplo, a microeconomia e a macroeconomia. Nós vamos iniciar com a parte da microeconomia, voltado para a ação de alguns agentes econômicos, em questões mais regionais, mais locais, diferente da macroeconomia em que nós vamos tratar de questões mais amplas, como, por exemplo, desemprego, PIB, comércio externo e afins. Então, nesse primeiro slide, o que eu trago para vocês? Microeconomia. O que é microeconomia? Parte da teoria econômica que estuda o comportamento das famílias, das empresas e os mercados nos quais operam, ou seja considerando aspectos como, por exemplo, o desenvolvimento da economia de países, economias globais, a microeconomia ela está tratando de questões um pouco mais locais, um pouco mais específicas, voltadas ao quê? Ao desenvolvimento das ações das famílias dentro de uma sociedade e das empresas dentro de uma sociedade que compõe, voltado aos mercados que operam. O que é importante a gente, a gente entender, quando nós estamos fazendo estudos vinculados à economia. Existe um conceito que é coéteros pares. O que isso significa? Tudo o mais constante. Imagine no momento em que você vai analisar algo que acontece na sua vida. Por exemplo, você fez uma avaliação e você não foi bem nessa avaliação. O que, que explica você não ter ido bem nessa avaliação? Talvez alguns fatores expliquem mais, outros menos. Mas é difícil nós falarmos que apenas um fator explica tudo o que foi tudo que aconteceu. Por exemplo, um fator predominante que pode ter acontecido é que a pessoa não estudou. Talvez a pessoa não tenha dormido direito. Talvez a pessoa tenha se confundido no momento de fazer a prova. Existe também uma questão de nervosismo. O que, que eu quero dizer com isso? Existem diversos fatores que influenciam tanto o nosso dia a dia, quanto as nossas ações quanto tudo aquilo que nós desenvolvemos cotidianamente. Quando nós estamos falando de economia, é importante lembrar que existem diversos fatores agindo simultaneamente, diversas forças envolvidas em determinados problemas. Lembrando que nós estamos falando de problemas sobre escassez de produtos ou uso de produtos escassos para a produção de bens e serviços. Então, é muito complexo que nós possamos analisar cenários ou situações considerando todos os fatores envolvidos. Esse conceito de coetadispáridos, então, vai trazer o que para a gente? Tudo mais constante. Isso quer dizer o quê? Eu vou analisar alguma questão da demanda, eu vou analisar alguma questão da oferta, eu vou analisar alguma questão da escassez de determinado produto ou serviço considerando que os demais fatores de influência, que os demais problemas, que os demais agentes se mantenham constantes. Eu vou analisar a variação e os movimentos existentes em cada problema, em cada fator, de maneira isolada, sem considerar que os outros também estejam variando. É lógico, nós fazemos isso para tentar entender problemas complexos, mas na realidade, os fatores, eles influenciam e são influenciados, de maneira simultânea, de diversas formas. Mas é importante que nós iniciemos dessa forma para que a gente consiga entender problemas que vão se tornando complexos posteriormente. Aqui no segundo slide, eu trago para vocês algumas divisões dentro da microeconomia. Então, por exemplo, temos a teoria da demanda, a teoria da oferta, a teoria da demanda vai se dividir em teoria do consumidor, demanda de mercado, a teoria da oferta vai se dividir em oferta individual, oferta de mercado, a oferta individual, por sua vez, também vai ter uma divisão entre teoria da produção e teoria dos custos de produção. Nós também vamos ter a análise das estruturas de mercado, que nós vamos tratar um pouco nesse vídeo, falando sobre mercado de bens e serviços, mercado de insumos e fatores de produção. Cada um desses possui mais algumas divisões, como, por exemplo, mercado de bens e serviços é dividido em concorrência perfeita, concorrência monopolística, monopólio e oligopólio. Já o mercado de insumos e fatores de produção é dividido em concorrência perfeita, monopólio e oligopólio. Nós também temos teoria de equilíbrio, imperfeições de mercado, ou seja, dentro apenas da microeconomia, nós temos uma série de divisões de estudos que vão se especificando conforme a gente vai avançando no estudo econômico. Então, se nós formos falar apenas da demanda dentro da microeconomia, existem diversas ramificações dentro desse conceito, dentro desse estudo, que nós podemos caminhar até chegar em problemas específicos sobre demanda, o mesmo acontece para a oferta, então isso vai abrindo a microeconomia com uma série de fatores que precisam ser analisados e estudados. O mesmo acontece para a macroeconomia, que nós vamos tratar algumas aulas para frente. Nós começamos, então, falando sobre o quê? Sobre a demanda. O que é demanda? Quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir. Então, a demanda por automóveis é o quê? A quantidade de automóveis que as pessoas desejam adquirir. O quanto que o mercado está demandando, o quanto que o mercado está pedindo de determinado bem, determinado serviço. É importante nós analisarmos as questões de demanda, para saber o quanto que a gente precisa produzir para atender a necessidade das pessoas. Lembrando que nós estamos falando de atendimento de necessidades, considerando recursos escassos, não só matéria-prima, como também mão de obra, terra, capital e afins. Então, por exemplo, quando se diz que há um mercado interno de automóveis está aquecido, provavelmente envolve questões de demanda, questões de oferta, sobre produção e consumo de automóveis. Necessariamente, a demanda ela precisa estar aquecida. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas querem comprar automóveis. Existem muitas pessoas buscando esse determinado produto. Já por outro lado, se o mercado está com algum problema, se o mercado está apresentando alguma instabilidade, envolve também fatores voltados à demanda. Em que sentido? De repente, o mercado interno não está consumindo um determinado produto. O mercado externo talvez consuma, mas o mercado interno não está consumindo. O que, que acontece, então, com a oferta? Se eu estava produzindo 100 carros e apenas 50 pessoas desejam comprar esses carros, existe uma sobressalência. Eu estou produzindo mais do que a demanda está exigindo. Se eu estou produzindo 100 carros e existe uma demanda, ou seja, existem 200 pessoas querendo comprar, então existe uma falha aí. Eu estou produzindo menos do que tem pessoas querendo comprar. Eu não estou conseguindo sanar a necessidade daquela determinada sociedade, daqueles indivíduos, fazendo, produzindo do jeito como estou produzindo. Como nós estamos considerando e analisando produção de bens e serviços para atender as necessidades, a demanda é necessidade, o pedido, a quantidade de um bem que aquela sociedade está pedindo, que está desejando consumir. Dentro desse aspecto da demanda, tem a teoria do valor utilidade e a teoria do valor trabalho, teorias desenvolvidas considerando a produção de bens e serviços. A teoria do valor-utilidade, ela vai tratar do quê? O valor de um bem se forma por sua demanda, ou seja, o quanto um bem é demandado vai determinar o valor desse bem. Já a teoria do valor-trabalho, ela apresenta uma outra ótica. O valor de um bem se forma do lado da oferta, mediante os custos de trabalho incorporados a esse bem. Ou seja, a partir do momento que eu vou produzir um bem ou um serviço, existem custos que eu tenho para produzir esse determinado bem ou serviço. E é isso que vai determinar o valor desse bem, os custos que eu possuo. Percebam que a teoria do valor de utilidade e a teoria do valor de trabalho, elas atuam em lados opostos. Um fala que o valor de um bem é determinado pela demanda, ou seja, o quanto as pessoas... E a outra fala que o valor de um bem é determinado pelo lado da oferta, ou seja, quem vai produzir, ele possui custos para a produção desse bem, e esses custos que vão ter, determinar o valor desse bem. Eu trago também para vocês conceitos sobre utilidade marginal e utilidade total. O que que é utilidade marginal? Satisfação adicional obtida pelo consumo de mais de uma unidade do bem, ou seja, eu tenho um carro. Se eu comprar outro carro, o quão mais eu vou me satisfazer por isso? Utilidade, utilidade marginal. Tudo que eu consumo em adicional me gera um nível a mais de satisfação. Já a utilidade total, aumenta quanto maior a quantidade de bem ou serviço consumido. Se eu consumir mais, eu vou me satisfazer mais, se eu consumir menos, eu vou me satisfazer menos. É importante observar que no conceito de utilidade marginal, é diferente, por exemplo, a satisfação que um consumidor tem ao comprar o primeiro carro e a satisfação que ele tem ao comprar o segundo, ao comprar o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Eu estou dando um exemplo de carro, mas poderia ser qualquer outra coisa. Qualquer outro bem e serviço. A satisfação que se se obtém na compra do primeiro item não vai ser igual à satisfação que se obtém na compra do segundo. Existe uma queda, mas ainda assim um crescimento. Mas será que quando a pessoa compra seu décimo carro, a satisfação é a mesma do que quando ela compra o primeiro? Isso é observado dentro desse quesito, dentro desse conceito de utilidade marginal. Variáveis que afetam a demanda. O que, que pode influenciar... Esse consumo, esse pedido da sociedade para um bem ou um serviço. Renda das pessoas, se um produto fica mais caro, as pessoas consomem menos. Por exemplo, nós tivemos um aumento considerável da carne recentemente. Muitas pessoas deixaram de consumir carne ou reduziram o consumo. Porque se antes com 100 reais eu conseguia comprar um quilo de carne, agora com 100 reais eu vou comprar 400 gramas. Muitas pessoas não têm condição de gastar mais dinheiro para consumir aquele determinado produto. Então, elas reduzem o consumo. Isso vai influenciar na demanda. A riqueza, fatores climáticos, por exemplo, nós estamos falando de alimentos. De repente, uma seca destrói diversas plantações de tomate em determinada região. Isso vai influenciar na oferta daquele produto, vai tornar o produto mais escasso, vai fazer com que o preço suba. Então, as pessoas vão ter mais dificuldade de conseguir comprar aquele bem. De repente, é um bem ou produto que vem de fora do estado, que vem de fora do país, existe algum problema relacionado à produção, então, em vez de disponibilizar, por exemplo, nós estamos falando de tomate, é, 10 toneladas de tomate, vão conseguir disponibilizar só duas toneladas de tomate. Isso vai dificultar para que as pessoas tenham acesso a esse produto. Hábitos de consumo que a pessoa possua localização, disponibilidade, também vinculado a essa questão de logística, onde que é produzido determinado produto, onde ele é consumido e afins, propagandas que são vinculadas a ele, que fazem aumentar o valor percebido de determinado produto, expectativas, facilidade de crédito, tudo isso vai afetar a demanda. Perceba que tanto demanda como oferta, que nós vamos tratar posteriormente, são influenciados por uma série de fatores que muitas vezes... São fatores subjetivos. Por exemplo, hábitos de consumo. O hábito de consumo de uma pessoa vai influenciar na demanda dela ou não. Também existem questões culturais, por exemplo. No estado de Mato Grosso do Sul, se consome muita erva mate para o consumo de tereré. Em São Paulo, isso já não ocorre com tanta frequência. Em Minas Gerais, isso já não ocorre com tanta frequência. Então, a questão cultural também influencia na demanda de um produto ou outro. Sobre oferta. O que, que é oferta? quantidade de determinado bem ou serviço que os produtores e vendedores desejam vender em determinado período. Então, nós temos o lado da demanda, que vai captar aqueles bens e aqueles serviços, que vai exigir aqueles bens e aqueles serviços, é a partir da necessidade. E temos o outro lado, que são as pessoas que vão produzir os bens e os serviços. Então, a oferta é determinada pela quantidade de determinado bem ou serviço que os produtores e os vendedores desejam vender em determinado período. A oferta ela vai ser composta e desenhada junto com a demanda. Se não tem ninguém querendo consumir o bem, não adianta eu querer vender. Variação da oferta e variação da quantidade ofertada. O que pode acontecer na variação da oferta? Um deslocamento da curva da oferta quando se, alternam, se alteram as variáveis dessa oferta. Quais são as variáveis dessa oferta? De repente, o preço, a disponibilidade de produtos, os custos vinculados à produção da item, isso causa um deslocamento na curva. Por que nós estamos falando de curva? Porque essas questões de oferta e demanda são trabalhadas de maneira gráfica. Existe uma curva da oferta e uma curva da demanda, que vai mostrar o quê? O quanto de um bem é ofertado considerando o preço, a variação no preço. O quanto de um bem é demandado quando há é uma variação no preço desse. De maneira básica, como que isso funciona? Se nós temos um determinado bem, vamos supor, um pacote de arroz. Se esse bem custa R$10,00, vende 50 unidades. Se esse bem custa R$11,00, vende 9 unidades. Se esse bem custa R$20,00, vai vender 5 unidades. Ou seja, existe uma variação na demanda de acordo com a alteração no preço desse produto. A mesma coisa acontece com a oferta. Aqui eu estou dando um exemplo, não necessariamente... Ocorre nessa proporção de aumentou um real, vende um pacote a menos. Mas, por exemplo, na oferta, se eu tenho um produto sendo ofertado a determinado preço e o preço desse produto começa a subir, existem mais pessoas interessadas em ofertar esse produto. Então existe uma curva da oferta e uma curva da demanda considerando a quantidade que é vendida e a variação no preço existente. Variação na quantidade ofertada. É um movimento ao longo da curva. Quando se altera o preço de um bem, a oferta vai sendo alterada consequentemente. Com base nisso, nós temos o conceito de equilíbrio de mercado. Observem um o gráfico que foi colocado. Tem a curva da demanda, apresentada pela letra D, e a curva da oferta, apresentada pela letra S. O que é o equilíbrio de mercado? É quando a quantidade que os consumidores desejam comprar é exatamente igual à quantidade que os produtores desejam vender, ou seja, eu tenho, eu produzo 100 carros e são demandados 100 carros. Exatamente o que eu produzo, o que eu produzo é consumido, ou seja, não existe uma diferença entre oferta e demanda relacionada à quantidade que é apresentada. Esse é o ponto de equilíbrio, quando oferta e demanda coincidem, tudo que é ofertado é consumido. As diferenças de estruturas de mercado estão condicionadas às três principais variáveis, quando nós estamos tratando de estrutura de mercado dentro desse conceito da microeconomia. Quais são as variáveis? Número de firmas produtoras no mercado, diferenciação do produto, existência de barreira novas entradas. Quais são essas principais estruturas que são apresentadas? Nós temos concorrência perfeita, monopólio, concorrência imperfeita e oligopólio. O que é concorrência perfeita? Número infinito de firmas, produtos homogêneos e não há barreira de entrada. Ou seja, tem muitos ofertantes, os produtos são iguais e não há nenhuma limitação para que novas ofertantes, ou seja, novas pessoas que desejam produzir e vender aquele item, entrem no mercado. Nesse conceito de concorrência perfeita, o que nós temos? Nós temos produtos a um preço mais baixo e uma qualidade maior, considerando a concorrência. Se qualquer pessoa fizer um produto de qualidade inferior... Ela já não vai vender. Por quê? Porque eu posso comprar no um concorrente. Monopólio. Uma única empresa no mercado. Produtos sem substitutos próximos. Ou seja, eu só tenho uma empresa ofertando aquele produto ou aquele serviço. Se eu quiser comprar do concorrente, não posso, porque não tem ninguém mais produzindo. Eu preciso comprar simplesmente dessa empresa. Isso gera uma série de malefícios, como, por exemplo, questão de. Preço do bem, essa empresa ela pode cobrar o que ela quiser, porque ou você vai comprar dela ou não compra de ninguém. E a questão da qualidade também é influenciada. Como ela não tem concorrentes, ela não vai perder o mercado. A concorrência imperfeita, nós temos inúmeras empresas um produto diferenciado, sem barreiras. Vejam que as questões elas começam a se mesclar um pouco. Muitas empresas, mas os produtos são diferentes. Ou seja, se eu quero produto dessa forma, eu preciso ir na empresa A. Se eu quero produto daquela forma, eu preciso ir na empresa B. Se eu quero produto de uma terceira forma, preciso ir na empresa C. E por fim, nós temos o conceito de oligopólio, que é um pequeno grupo de empresas que dominam o mercado, o que pode causar o surgimento, por exemplo, de cartéis. Ou seja, vamos supor, eu tenho numa uma pequena cidade três postos de gasolina que dominam o mercado. Esses postos, ao invés de concorrerem entre si, eles podem simplesmente se juntar e combinar. Nós vamos vender a gasolina a tanto. Todo mundo vai fazer isso porque daí não tem concorrência. Simplesmente a pessoa escolhendo o posto que estiver mais próximo da casa dela ou que atender a necessidade de localização dela. Ou seja, existe uma combinação para que se anule a concorrência. Isso também pode gerar uma série de malefícios. E, por fim, as referências utilizadas nesse módulo, como foi colocado, é o livro base da disciplina de Vasconcelos 2015, Economia Micro e Macro. Bons estudos a todos.